O que será que aconteceu com meu pai? Já passou um ano e ele ainda não veio. Será que ele não quer mais voltar pra terra? Simplesmente o pai da família do Ano. Nesse episódio, o Freeza simplesmente volta à vida e vai pra terra se vingar do Goku. Mas pro azar dele, quem tá aqui é um jovem misterioso. Que diferente do Goku, não parece ter muita misericórdia com gente arrombada que nem o Freeza. Mas antes da gente prosseguir, galera, se inscreve no canal e deixa o like porque isso me ajuda muito. Por favor comenta também, isso é muito importante para o canal recuperar o alcance depois dos strikes que a Toei aplicou, essa porra dessa empresa desgraçada. Então comenta qualquer coisa ou comenta Venjita, aí você escreve alguma coisa legal também. E eu sei que é pedir muito, mas compartilha o vídeo também com algum amigo seu que gosta de Dragon Ball. O episódio já começa mostrando o treinando e como é de praxe o Mestre Khan fazendo porra nenhuma, só existindo no universo da série. <risos> Goku continua sumido em algum lugar da galáxia Olha como é a cabeça do cara, ele simplesmente some por um ano Literalmente abandonou a mulher e o filho pra treinar Pior ainda é que quando ele voltar pra casa Ele vai agir como se só tivesse saído pra comprar pão na padaria por dois minutos Que merda é essa? Esse homem é um mistério pra mim ah, Gohan, eu quero apresentar o seu novo professor O senhor é um sádico Que caralho de nome é esse? Que merda, hein? E 90% do tempo de tela do Gohan em Dragon Balls é estudando ou falando sobre estudar, mesmo já tendo sido provado cientificamente que estudar só te deixa mais burro, eu vim em algum lugar aí da internet. Enquanto isso, a Bulma, Yantia e, e o Porco estão tendo uma conversa inútil em algum lugar aí. E revendo isso hoje em dia dá pra perceber que a Bulma já tava meio atraída pelo vendita Será que ele encontrou o Goku no espaço? Hum. Hum? Yanty, acho que tu vai ser largado hein? Me, apesar de tudo, eu não acho que ele seja um cara mau. O quê? Não é mau? É um ladrão espacial vulgar. Ah, ele faz o possível pra perseguir o Goku e acho que ele é um homem de personalidade. O que está dizendo, Bulma? Calma, Yanty, abaixa esse estive, tipo, meu brother. E o negócio é que nem tem como o Yanty tentar fazer alguma coisa, porque, né, se o Vegeta quisesse, além da Bulma, ele ainda tomava as calças do cara. Coitado. Ah, como se faz? Não consegue resolver um ah, problema tão fácil. Esse é só um exercício ah, de nível preparatório. Ah, não me responda desse jeito! Ah, ah. Ah. Que porra de professor é esse? O cara tá chicoteando uma criança na sua própria casa. Olha a audácia desse filho da puta. E olha que aparece aqui o grande dragão da montanha, que é um dos personagens favoritos de muito fã de Dragon Ball Z por aí. Ele, claro, o professor do Gohan, top 10, personagens de Dragon Balls que só apareceram uma vez aí. O Goku é tão diferenciado que entra na sua própria casa pela janela. Pena que era tudo um sonho do Gohan, porque essa cena aí foi incrível. Mas o importante mesmo aqui é que a Titi coloca o professor pra mamar. O Vegeta chega na casa da Buma, depois de sua aventura pelo espaço, e se coloca em, e pensa um pouco, se coloca no lugar do Yancho nessa cena, porque além de tá cagado de medo do Vengita, a Buma, a namorada dele, oferece lugar pra ele ficar. E depois de ver essas cenas maravilhosas com o Vegeta, o clima fica tenso. Porque tem um Ki maligno se aproximando da Terra. E esse Ki é do Freeza. Conseguiu de algum jeito sobreviver à explosão de Namekusei. E agora é metade homem metade geladeira Brastemp. tempo. E junto do Freeza também está o seu papai. Então agora o negócio vai ficar feio. <risos> Vejo que está muito ansioso para chegar, Freeza. Esse inimigo realmente significa muito para você? Não dá para disfarçar meus sentimentos, papai. Estou tão feliz que até poderia dançar. Agora Vegeta e os outros vão para onde aparentemente o Freeza vai aterrissar. Os caras têm até uma briguinha. Os caras não, né? o Vegeta que briga com os outros. Aí vem eles! Mas aí o Freeza e o pai dele chegam. E quando o Freeza chega e eles confirmam que é mesmo ele que além desse Maneta tá vivo ele trouxe alguém muito poderoso com ele, todo mundo fica em choque depois disso. E não me pergunte o porquê da Boma ter vindo pra cá também. Porque não é? Mesmo todo mundo ficando em choque, a pessoa que mais estava com medo ali era o Freeza. Que estava até sonhando acordado com o Goku. Até que não é tão ruim. <risos> Pra quem não sabia o que aconteceu com o Freeza depois de Namekza explodir. Oh, mas o que é isso? Hã? Chame a equipe de resgate, ordene que tragam Frieza. O Freeza já acorda querendo morrer e pede para ir pra terra. E o pai dele, que é outro gênio, nem tenta impedir ele. Ele podia ter dito pro Freeza o quanto ele é idiota e essa ideia dele era mais idiota ainda. Mas ele não fez isso e preferiu vir pra terra com ele. Gênios. E os dois trouxeram os soldados mais randons que tinha na equipe. Quando o Freeza aparece pra atacar o terror em geral, o Trunks também aparece. E ele já aparece mostrando quem manda. Quer alguma coisa, Terráqueo? Eu só vim até aqui pra matar todos vocês. E pega a prensão. Olha o nome do próximo episódio. O fim de Frieza. Os caras entregavam tudo logo no título. Depois de ter espancado os soldados do Freeza com a facilidade que eles até estranham, o Trunks assusta também o Vegeta, que tá todo bugado sem entender nada. O Freeza e o Trunks trocam as provocações, e aí o Trunks mostra uma coisa pro Freeza que ele quase se borra. Não só ele como o Vegeta também, que fica indignado com a situação. <risos> Mas... mas é impossível! Então, esse é o Super Saiyajin. Mesmo com essa merda todo o Vegeta continua fazendo pequenas filhas da putagens com o pessoal da Terra. Droga! Ah! Não foi, eu já aviso. Se quiser chegar perto, terá que ir andando, entendeu? Ah! Ah! Mas o importante mesmo é que eles vão lá até onde a batalha tá acontecendo. E a batalha, mano do céu, é foda nível Dragon Ball Z de pirotecnia. O Freeza até tenta derrotar e matar o Trunks mas ele não consegue. Mais pro azar de todo mundo, esse homem tem um plano B. Que é destruir a terra e mandar todo mundo pra puta que pariu. Que é o que todo vilão de Dragon Balls faz depois que acaba as opções dele. O Trunks, ao contrário de todo mundo ali, não parecia tão preocupado. E ele mostra o porquê disso quando ele segura o golpe do Freeza com uma mão só. O Freeza, depois disso, explode aquela bola de energia com o Trunks e ele acha que dessa vez acabou e ele matou o cara. Mas aí acontece uma das cenas mais fodas de Dragon Ball. Já me Trunks corta o Freeza em mil pedaços e mata ele, deixando todo mundo ali malucão da cabeça. E logo depois coloca o pai do Freeza pra mamar também. E aparentemente ele tem mais filhos além do Freeza, mas foda-se né, ele morreu também. E eu acho que o mais estranho disso tudo é a merda, Vamos se divertir nessa situação de merda. E o vídeo é esse, se gostou deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com todo mundo e até a próxima.